Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Priscila e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito do método bug da Shen, tá? Uh, pra quem não sabe, o método bug da Shen, é, ele te ensina como receber roupas de graça da Shen, tá? É, então, tem muita gente querendo mais informações sobre ele, querendo saber se realmente dá certo, se realmente funciona. Então, vou falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo, tá? Bom... A primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que para quem decidir investir nesse método hoje ou mais para frente, ele só deve ser adquirido no site oficial, tá? É, e por que, que eu tô falando isso para vocês? Porque algumas pessoas acabaram caindo em golpes, tá? Então, estão acontecendo alguns golpes aí pela internet, tá? É, então, assim, umas meninas compraram e não receberam acesso, tá? Ou acesso às aulas. E também depois não conseguiram recuperar o dinheiro. E aí, o que, que acontece? Existe um site único e exclusivo para a venda do método, tá? E a criadora desse método, ela não vai se responsabilizar se você comprar em um site, aí algum site terceiro e, não, é, e ter algum problema, tá? Então, tome cuidado com isso, tá? Primeiramente, porque teve pessoas que até falaram que não funciona, é, é fraude, porque comprou e não recebeu nada, mas na verdade essa pessoa não comprou no site oficial, tá? Então, o primeiro ponto que você tem que tomar cuidado é isso. É, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o site oficial, para quem não souber tiver em dúvida. É, eu vou deixar também logo abaixo fixado no primeiro comentário. E também é o melhor local para você conseguir mais informações, se você ficar com dúvida, mesmo depois desse vídeo. Lá também tem alguns depoimentos de algumas meninas que já estão é, utilizando o método, seguindo o passo a passo, já receberam as roupas. Então, você consegue tirar bastante informação no site oficial, tá bom? Basta clicar no link. Mas eu peço que você fique comigo até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que essas informações vão te ajudar a decidir se realmente vale a pena é, investir aí no método bug da Shen, tá? Então, assim, é, eu sempre vi é, muitas meninas recebendo roupas da Shein, roupas de graça, mas é, sempre, elas sempre tinham muitos seguidores no Instagram, canal grande aqui no YouTube, né? Então, eu achei que isso seria só para essas blogueiras, né? E quando eu vi é, um, um vídeo falando desse método, eu fiquei muito interessada porque... Uh, ele serve justamente para pessoas comuns, assim, como eu, como você. Uh, eu não tenho um seguidores, canal grande. É, e também tem aquela questão. É, as roupas da Shein, elas são lindas, são maravilhosas, mas nem todo mundo tem condições de ficar sempre comprando roupas lá, né? Apesar de elas já terem um precinho, assim, bom, uh, não dá para você ficar sempre comprando uh, as roupas. Muitas meninas têm vontade, mas não têm condições. Então, nesses casos, eu acho que o método é uma boa, tá? E aí, a grande questão é se ele funciona? Sim, meninas, ele funciona, tá? Dá muito certo. É, e eu já adianto que não é... você não tá fazendo nada errado, você não tá fazendo nada ilegal, que muitas ficam com dúvidas se... né fala de graça, assim, a pessoa já fica com medo. Não, esse método, ele foi criado por uma ex-funcionária da Shen, do departamento de marketing, então, ela já sabe como que funciona lá as coisas, tá? Então, ela resolveu criar esse método, é, e você aprende várias formas que você pode fazer para conseguir essas roupas. Então, são várias formas, tá? Uh, uma delas, por exemplo, é através de cupons. Você consegue é, receber vários cupons, é, ao ponto de não precisar pagar pelas roupas tá É basicamente isso então tem peça por exemplo que você paga um real na peça dois reais outros você não vai pagar nada Esse é essa é uma das formas uh, não vou falar tudo aqui no vídeo claro né e também pro vídeo não ficar muito comprido mas é só para vocês saberem que assim não tem nada de errado é tudo bem certinho tá a única questão é, nós não tínhamos acesso. A gente se cadastra lá no baixo aplicativo da Shen. Quando a gente se cadastra, a gente até ganha alguns cupons lá de primeira compra tal, uma coisa ou outra. Mas... Na verdade, existem várias outras formas que a gente não tem acesso, né? O público não tem acesso e é isso que você vai aprender nesse método, tá? Você vai aprender como conseguir é, receber essas roupas na sua casa, sem precisar pagar por elas, tá? De uma forma totalmente é, simples, tá? Fácil, qualquer pessoa consegue fazer, é só seguir o passo a passo, tá? Então, assim, para quem for comprar... Você, a fim que você compra, você recebe no seu e-mail. Então, tem que ser um e-mail válido, tá, meninas? Também, porque muita gente, na pressa, não presta atenção. Então, confira o e-mail que você está colocando lá, né? Uh, parece óbvio, mas as pessoas acabam confundindo o Gmail com com hotmail lá. Vira uma bagunça. Então, acesse o seu e-mail antes para ver se ele está funcionando tudo certinho. Porque é por lá que você vai receber o acesso. Lá vai ser o seu canal de comunicação lá com o suporte, tá? Se você precisar também. É, então, assim, você comprou, você vai receber uma senha, um login, uma senha no seu e-mail. Você vai acessar uma plataforma onde tem aulas, tá? Então, tá gravado lá os vídeos, você pode assistir quantas vezes quiser. Mas os vídeos é o passo a passo que você deve fazer, tudo o que você tem que fazer pra é, conseguir ficar da sua na receber essas roupas de graça. E aí, não tem erro, você vai sim conseguir receber essas roupas, tá? É... Eu vou parar por aqui para esse vídeo não ficar muito comprido, tá? Mas eu espero ter ajudado aí, quem tiver em dúvida, com medo. Uh, o único detalhe é aquilo que eu já falei para vocês no início. Adquira no site oficial para não correr o risco aí de perder seu dinheiro, tá? Que já aconteceu com muitas meninas. Uh, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Qualquer coisa pode deixar um comentário também que eu vou respondendo vocês, tá? Um grande abraço e até mais.